A Inês é uma mulher de negócios e de terraço. Basta um raio de sol para fazer do conjunto de jardim o melhor escritório e continuar a reunir em remoto, ao ar livre, claro.